Spider-Man, Homem-Aranha, Amigo da Vizinhança, Cabeça de Teia, Miranha. Todos esses apelidos são referências ao mesmo herói. O Homem-Aranha foi criado em agosto de 1962 pelo mestre Stan Lee, muito antes dos Vingadores. E desde sempre a sua popularidade só aumentou. Ele é um dos super-heróis mais conhecidos e amados. Tanto nos quadrinhos, como em outras mídias. E com todo esse sucesso, é claro que o Homem-Aranha ia parar nos videogames também. O Homem-Aranha aparece em mais de 30 jogos oficiais, em 15 plataformas diferentes. Com jogos memoráveis e alguns que se tornaram clássicos, como o do Playstation 1, do Super Nintendo e do Mega Drive. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos como foi a evolução do Homem-Aranha em seus principais games de várias gerações. Só vou deixar de fora os jogos de luta, vamos ver como que foram esses 40 anos de história no mundo dos videogames do Homem-Aranha. Então, bora! <risos> Spider-Man, ano 1982, desenvolvedora Atari, publisher Parker Brothers, plataforma Atari. O primeiro jogo do Cabeça de Teia também foi o primeiro game inspirado na Marvel Comics, ou seja, o que começou a história da Marvel nos games. E a escolha não poderia ter sido melhor, porque o título utilizava mecânica simples de web swing, em que o herói precisava subir em um prédio para desarmar bombas plantadas pelo Doente Verde. Enquanto o Homem-Aranha se pendurava pelos andares dos prédios, alguns capangas tentavam cortar a teia dele. O jogo tinha um certo nível de desafio desafio porque a teia era limitada então era preciso calcular os movimentos para não gastar o recurso à toa e assim chegar no topo dos prédios para o confronto contra o vilão principal os jogadores precisavam desarmar uma super bomba e depois esquivar-se dos ataques com a missão completada o próximo cenário era outro prédio de uma cor diferente que teria mais bombas para desarmar ou mais inimigos nos andares Quest Probe Spider-Man Ano 1984 Desenvolvedora Adventure Int Publisher Adventure Int Plataformas Amstrad CPC Apple II Commodore 64 C16 Atari 8-bit GX Spectrum e PC, Quest Probe Spider-Man, faz parte de uma trilogia de jogos narrativos da Adventure Int, juntamente com os títulos focados em Hulk e tocha humana ao lado do Coisa. As experiências são focadas nas histórias dos heróis. A jogabilidade não tem ação, apenas comandos específicos para os heróis irem a determinados lugares, ou realizarem determinadas ações. Na história, o Cabeça de Teia precisa resolver puzzles de diversos vilões, como por exemplo, o Mistério enquanto tenta salvar o dia mais uma vez The Amazing Spider-Man and the Captain America in Doctor Doom's Revenge ano 1989 desenvolvedora Paragon Publisher Medalist plataformas MS-DOS Amiga Atari ST Amstrad CPC GX Spectrum e Commodore 64 o game é um side-scrolling, ou seja, um título que tem visão lateral em 2D. Na história, os jogadores acompanham o Capitão América e o Homem-Aranha, na missão de derrotar o Dr. Doom. O vilão invoca vários inimigos para abater os heróis, como Rino, Zaran, Mistério, Boomerang, enquanto eles se esquivam dos projéteis e se defendem dos ataques dos adversários. Cada um deles possui movimentos específicos, o Capitão com seu escudo e o Cabeça de Teia com as teias ideias que serviam para acertar os inimigos de longe The Amazing Spider-Man ano 1990 desenvolvedora oxford de publisher paragon plataformas amiga MS-DOS Commodore 64 e atari st três jogos do homem-aranha foram lançados em 1990 o primeiro foi desenvolvido pela oxford e. e era um game de ação de plataformas com uma história bastante intensa o mistério sequestrou mary jane que na época era esposa do herói o homem-aranha precisa chegar ao esconderijo do vilão após passar por várias salas que fazem muitas referências a filmes clássicos como star wars múmia e muitos outros no final o herói e o vilão se enfrentam com efeitos visuais pixelados. The Amazing Spider-Man, ano 1990, desenvolvedora Rare, publisher LJN, Nintendo, plataformas Game Boy. O segundo jogo do herói que foi lançado em 1990 foi desenvolvido pela Rare. Embora o visual do game fosse em preto e branco, a jogabilidade tinha uma ação veloz, com estilo side-scrolling. Na história, a identidade do Homem-Aranha foi descoberta por quase todos os vilões de Manhattan. E eles, mais uma vez, sequestram Mary Jane. Os antagonistas entram em contato com o um herói por telefone. Que estranho, né? Mas beleza, vai. Para um desafio. O cabeça de teia precisou lidar com o mistério... Duende Verde, Scorpion, Rino e Dr. Octopus Além do Venom Até encontrar sua amada e salvá-la mais uma vez Um detalhe legal do game É que ele varia os cenários conforme os vilões Olha, vou dar um exemplo O Duende Verde está no topo dos prédios Enquanto o Venom se encontra na área subterrânea da cidade Spider-Man vs. Kingpin Ano 1990 Desenvolvedora Tecnopop Publisher, Sega, plataformas, Sega Mega Drive, Sega Master System, Game Gear e Sega CD. O último jogo do herói, lançado no ano, trouxe um vilão pouco utilizado até então, o rei do crime. O antagonista armou uma super bomba para causar o caos completo. E o herói precisa lidar com vários vilões a fim de conseguir as chaves necessárias para desarmar a bomba. O Homem-Aranha precisou enfrentar o Dr. Octopus... Sandman, Lagarto, Duende Macabro, Abutre, Mistério, Electro e Venom E como se não bastasse, mais uma vez O simbionte alienígena também sequestrou Mary Jane E a bomba tinha um relógio cronometrado de 24 horas Você vê né? A vida do Peter Parker nunca foi fácil, mesmo. E algo que eu tenho que falar: esse foi o primeiro jogo do Homem-Aranha que me chamou muito a atenção. Eu não tinha Mega Drive, e toda vez que eu vi esse jogo eu ficava maravilhado. Spider-Man: The Videogame. Ano 1991. Desenvolvedora: Sega. Publisher: Sega. Plataformas: Arcade. O Homem-Aranha, no melhor estilo dos desenhos dos anos 90, se aliou a Gata Negra, Gavião Arqueiro e Namor, na missão de derrotar o Rei do Crime e Doctor Doom, após os vilões terem roubado um artefato místico. O gameplay lembra bastante Streets of Rage, com uma visão paralela, enquanto muitos adversários vão preenchendo os cenários. O herói utiliza movimentos de combate para derrotar os inimigos, assim passando de fase até salvar a cidade do dos planos malignos. Durante a jornada, outros vilões aparecem: como Venom, Lagarto, Scorpion, Duende Verde e Macabro. The Amazing Spider-Man 2, ano 1992, desenvolvedora Beat Studios, Publisher LJN, Plataformas Game Boy a sequência do game lançado em 1990 trouxe um estilo diferente em vez de ser um jogo de ação e aventura a desenvolvedora beat studios apresentou uma experiência em que o herói precisava coletar objetos espalhados por cada nível a fim de solucionar os puzzles pela primeira vez o super vilão carnificina apareceu em um dos games do homem-aranha ao lado do duende macabro lagarto graviton e mistério o grupo de inimigos criou uma armadilha para o herói ser acusado de roubar um banco afinal todos sabem que a vida financeira de Peter Parker é um desastre e não é só a dele não viu é a minha também não é das melhores durante as fases o Spider-Man precisa lidar com vários bandidos para limpar o seu nome das graves acusações Spider-Man Return of the Sinister Six ano 1992 desenvolvedora Beat Studios publisher LJN, Flying Edge, Plataformas, NES, Master System e Game Gear. Pela primeira vez, o Sesteto sinistro foi apresentado aos videogames. Uma das formações de vilões mais conhecida dos quadrinhos, ganhou uma história desenvolvida pela Beat Studios. O game adaptou o arco das edições 334 a 339 das HQs, e trouxe o Dr. Octopus na missão de dominar o mundo com a ajuda de mais cinco vilões. Electro, Sandman, Abutre e doende Macabro. Cada um dos inimigos possui uma fase específica, com capangas únicos. Ao final de cada cenário, o Cabeça de Teia precisa derrotar os chefões. O herói tinha vários recursos para vencer os níveis, como chutes, voos, projéteis de teia e muito mais. Nesse ponto, uma nova geração estava se popularizando. Era o começo da quarta geração de videogames. E o amigo da vizinhança não podia ficar fora dela não, né? Para o Aranha, o gênero side scrolling começou em 1989. Se consolidando nos jogos seguintes. Mas chegou no ápice de sua popularidade. No início dos anos 90. Os games então começaram a ser em aventuras 2D ou beating ups. Uma fórmula que deu muito certo. Porque funcionava tanto em consoles domésticos. Quanto em arcades. Se você jogava videogame nos anos 90. Provavelmente jogou algum dos títulos que a gente vai falar a seguir. Spider-Man and the x men in Arcades Revenge. Ano. 1992 desenvolvedora software creation publisher ljn flying edge plataforma super nintendo mega drive game gear e game boy chegou a hora do homem-aranha resgatar outros heróis não mais a mary jane tava na hora né pelo amor de deus falta de criatividade o cabeça de teia percebeu que os membros dos x-men sumiram misteriosamente como a tempestade Ciclope, Wolverine e Gambit O herói descobriu que o responsável por tudo isso É um vilão chamado Arcade Ao descobrir o esconderijo do vilão O Homem-Aranha é testado em vários desafios Que simulam videogames Até conseguir libertar os seus companheiros Vale destacar que os jogadores também controlam os X-Men Enquanto tentam escapar do pesadelo Pixel No final todos se juntam para derrotar o Arcade The Amazing Spider-Man 3, Invasion of the Spider-Slayers, ano 1993, desenvolvedora Beat Studios, publisher LJN, plataformas Game Boy. O último jogo desenvolvido pela Beat Studios trouxe desafios um tanto futuristas, o herói foi atacado por uma tecnologia avançada de robôs, que se denominam como Matadores de Aranha. Durante toda a jornada, o Homem-Aranha passa por diversos cenários, resolvendo puzzles e lidando com super vilões, como Electro, Scorpion e o principal vilão, chamado Alistair Smite, que possui uma versão chamada de Ultimate Spider Slayer, após experimentos em seu próprio corpo, quando ficou paralisado da cintura para baixo. Nossa, esse jogo é clássico Spider-Man and Venom Maximum Carnage Ano 1994 Desenvolvedora Software Creation Publisher LJN Plataformas Super Nintendo e Mega Drive o inimigo do meu inimigo é meu amigo é a frase que definiria muito bem a relação entre Homem-Aranha e Venom no jogo os dois possuem o mesmo objetivo de derrotar o carnificina embora as motivações de cada um sejam bastante diferentes o jogo tem um estilo side-scrolling 'em up com a participação de diversos nomes conhecidos da Marvel Comics como Capitão América, Gata Negra, Punho de Ferro, Carry On, Morbius e muitos outros. No final, os dois participam de uma luta até o final contra o principal antagonista. Mas fica sempre o mistério. Teria sido mesmo o fim do vilão? The Amazing Spider-Man Lethal Falls. Ano 1995. Desenvolvedoras Argent e Epoch Company. Publisher Epoch Company. Plataformas super nintendo o jogo trouxe um estilo diferente dos títulos anteriores do herói dessa vez grande parte da experiência se passa nas alturas dos grandes edifícios de manhattan contudo certas coisas nunca mudam o herói está cercado de diversos inimigos em cada nível o homem-aranha precisa lidar com uma quantidade boa de vilões como os matadores de aranha beetle lagarto mistério Elster smite duende verde e scorpion Venom, Doctor Octopus e Carnificina Claro que o herói não é só rodeado de vilões Também tem os seus super amigos O Tocha Humana, Speedball e Punho de Ferro Eles aparecem sempre para instruir o Cabeça de Teia Venom Spider-Man, Separation Inside, Ano 1994 Desenvolvedora, Soft Creation Publisher, Acclaim Entertainment Plataforma, Super Nintendo, Mega Drive é a sequência do jogo de 1994. Trouxe novamente Venom como parceiro do Homem-Aranha. Mais do que isso, o mesmo vilão, o Carnificina, retornou. A história é basicamente a mesma, mas o atrativo foi a possibilidade de dois jogadores participarem do gameplay na missão de salvar Manhattan. Além disso, o game conta com a participação do Demolidor, Motoqueiro Fantasma, Capitão América e Gavião Arqueiro. Por ele ser muito parecido com o jogo anterior, ele não teve uma boa recepção. Spider-Man The Animated Series Ano 1995 Desenvolvedora Western Technologies Publisher LJN Acclaim Entertainment Plataformas Super Nintendo Mega Drive O jogo teve duas versões bem diferentes baseadas em cada plataforma. A jogabilidade era a mesma, de side-scrolling com muitos elementos de ação, mas a versão de Super Nintendo contava com seis fases, enquanto o título para Mega Drive tinha apenas cinco. Na história, o Homem-Aranha viu quatro dos seus inimigos fugirem da prisão em Haver Crot. Eram eles Doutor Octopus. Andy Verde, Alistair Smythe e um robô alienígena matador de aranhas. O objetivo deles era simples, causar o máximo de caos na cidade de Nova York. Mas o herói não permitiria isso, não é mesmo? The Amazing Spider-Man Webfire, ano 1996. Desenvolvedora Blue Sky Software. Publisher SEGA. Plataformas SEGA 32X. O gênero side-scrolling de ação chegou para ficar nos games do Homem-Aranha. Pelo menos até meados dos anos 2000. O título desenvolvido pela Blue Sky Software, por outro lado, inovou na parte da história. Em vez de apresentar novamente os vilões já conhecidos, a companhia apresentou um enredo movimentado pela organização terrorista Hydra e o grupo New Enforces. Pessoas poderosas que dividiram o império do rei do crime. O cabeça de teia precisa libertar civis que foram feitos. De reféns pelos dois grupos que tentam cobrir a cidade de Nova York com plasma elétrico e para impedir isso o herói passa por seis cenários enfrentando chefes pouco conhecidos como Dragon Man e El Termite Blitz e Super Adapoid. A quarta geração deixou um legado enorme, mas no fim dos anos 90 era inegável o sucesso que viria a seguir os jogos poligonais 3D. E com o Playstation sendo o líder dessa geração, vendendo horrores, seria normal que o próximo jogo do Homem-Aranha unisse os gráficos 3D poligonais com o líder de mercado naquele instante. E aí surgiu um dos games mais lembrados do herói. Só que também não teve só jogos 3D. Vários jogos foram lançados para portáteis. Que também fizeram muito sucesso. Homem-Aranha sempre fez sucesso. Spider-Man. Ano 2000. Desenvolvedoras Neversoft. Vicarious Vision. Edge of Reality. Treyarch. LTI Grey Meter. Publisher Activision. Plataformas. Playstation. Game Boy Color, Nintendo 64, Dreamcast e Microsoft Windows. Um novo século, um novo milênio, um novo estilo para os jogos do Homem-Aranha. O clássico, lançado nos anos 2000, trouxe um título de aventura e ação em 3D. A história mostra o herói sendo acusado de ter cometido um crime, porque o Dr. Octopus e o Carnificina criaram uma cópia do Homem-Aranha. E o verdadeiro Homem-Aranha vai atrás dos vilões para limpar o seu nome. Mas acaba precisando enfrentar Scorpion, Rhino, Venom e Mistério. O jogo é um dos mais queridos pelos fãs. Por tratar a personalidade do herói muito bem. Além de apresentar um gameplay inovador com combates e um sistema de exploração em 3D. Spider-Man 2 The Sinister Six, ano 2001, desenvolvedora Torus Games, publisher Activision, plataforma Game Boy Color. O sexteto sinistro retornou, mas a ambição deles foi reduzida de dominar o mundo para sequestrar Tia May. Hã? Tia May? O Homem-Aranha precisa lidar com seis vilões, como Mistério, Sandman, Abutre, Scorpion Graven e Dr. Octopus para salvar sua tia. O Aranha passa por diversos cenários que fazem referência à paisagem real de Nova York, enquanto resolve desafios promovidos pelo líder do grupo do mal, o Dr. Octopus. Spider-Man 2: Enter Electro, ano 2001, desenvolvedora Vicarious Vision, publisher Activision, plataformas. PlayStation. O game é a sequência direta do título lançado em 2000. Dessa vez, o herói está na missão de impedir Electro de se tornar extremamente poderoso ao utilizar o dispositivo Bionexus. Durante a jornada do Homem-Aranha, os jogadores precisam enfrentar vários vilões, como Shocker, Cabeça de Martelo, Lagarto, Sandman e uma versão especial de Electro, criada especialmente para o jogo. A grande diferença de Spider-Man 2 para o primeiro jogo era a possibilidade de andar com o um herói pelas ruas. Além disso, os inimigos eram mais realistas, com uma maior variedade de desafios no combate. Spider-Man, Mysterious Menace Ano 2001 Desenvolvedora Vicarious Vision Publisher Activision Plataformas Game Boy Advance A história de Mysterious Menace acontece pouco meses após o evento de Enter Electro. O Homem-Aranha investiga atividades criminais que o leva até uma quantidade de vilões, como Rino, Cabeça de Martelo. Big Well, Electro e Mistério. O jogo possui sete níveis e um atrativo, que era a possibilidade de utilizar livremente as teias do herói. Por mais que seja uma sequência de Enter Electro, o título conta com uma história standalone, ou seja, uma história independente, com um arco fechado. Spider-Man, ano 2002. Desenvolvedora, Tri-Art, LTI Grey Meter, Digital Eclipse. Publisher Activision, plataformas, Game Boy Advance, GameCube, Microsoft Windows, Playstation 2, Xbox Tobey Maguire como Homem-Aranha nos filmes se consagrou no coração de muita gente. E a desenvolvedora Trey Hart. Juntamente com a Activision. Trouxeram um ator para interpretar o herói nos videogames. O título expandiu o plot do primeiro filme. E contou com uma ótima experiência na representação de Nova York. Com um sistema de webwing muito bem feito. Ao lado de um combate divertido. O herói precisa lidar com os planos malignos do Duende Verde. Interpretado também por William Defoe. Igualzinho no filme, enquanto enfrenta capangas e inimigos especiais: Spider-Man 2, Ano 2004, desenvolvedoras: 3 Art, Digital Eclipse, Foundation 9 Entertainment, Aspir, Vicarious Vision, Publisher Activision, plataformas: Game Boy Advance, GameCube, Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox, N-Gage, Mac OS X, Nintendo DS. PSP, Spider-Man 2 expandiu o sucesso feito pelo primeiro jogo em 2002, dessa vez o herói consegue explorar livremente a cidade de Nova York e a história apresenta mais temas do que visto no filme o Homem-Aranha precisa lidar com a transformação do Dr. Octo Octavius enquanto tem que resolver os conflitos pessoais como Peter Parker, a jogabilidade apresentou mecânicas de exploração bem formuladas, com um combate ainda mais divertido, a aventura no quadro geral traz os sentimentos do filme e também promove algo singular para os fãs dos videogames. Ultimate Spider-Man, ano 2005, desenvolvedoras Treyarch, Bionox, Vicarious Vision, publisher Activision, plataformas Game Boy Advance, GameCube, Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox, Nintendo DS. O segundo jogo de mundo aberto da história do Homem-Aranha trouxe também outra novidade, a possibilidade de controlar Venom, mas claro, somente na sua série de missões específicas. O enredo mostrou as indústrias Trask e como foram responsáveis pela criação do simbionte de Venom. A jogabilidade lembra bastante o jogo anterior, mas o diferencial está no estilo de cada personagem. Enquanto o Aranha é mais ágil, Venom utiliza sua força brutal para destruir os inimigos. Spider-Man: Battle for New York. Ano 2006. Desenvolvedora Torus Games. Publisher Activision. Plataformas Nintendo DS, Game Boy Advance e dispositivos móveis. O gênero side-scrolling retornou após um período de hiato. Em Spider-Man Battle for New York, os jogadores acompanham o um enredo anterior, a história de Ultimate Spider-Man. O game conta com dois protagonistas, o Homem-Aranha e o Duende Verde. Sim, ele mesmo! O vilão é um personagem controlável, mas não deixa de ser o principal vilão. Ele descobriu a Oz Fórmula e começou a construir seu próprio exército. Cabe ao cabeça de Teia acabar com os planos malignos do Duende Verde. Spider-Man 3, ano 2007. Desenvolvedoras, Vicarious Vision, Three Heart, Binox, Publisher, Activision, Plataformas, Game Boy Advance, Microsoft Windows, Nintendo DS, Playstation 2, Wii, Xbox 360, Playstation 3, PSP Mais um jogo inspirado no filme do Homem-Aranha O título seguiu os moldes dos games anteriores Apresentando um mundo aberto para exploração Expandindo o plot do longa e trazendo vilões conhecidos de volta Como Duende Verde, Sandman e Venom o universo de Spider-Man 3 funciona com missões principais espalhadas pelo mapa, mas também havia as atividades secundárias, como uma mecânica de ondas de crime baseada na progressão do personagem. O traje simbionte trazia habilidades únicas, como a raiva, algo bastante visto no filme, exceto na ceninha de dancinha do Peter Parker. Spider-Man Friends or Fall Ano 2007 Desenvolvedoras Next Level Games Binox Behavior Interactive Publisher Activision Plataformas Microsoft Windows Nintendo DS Playstation 2 Wii Xbox 360 PSP. O jogo trouxe novamente a possibilidade de controlar os vilões, ao lado do Homem-Aranha. Mas sem o Cabeça de Teia perder o protagonismo. Era possível dois jogadores participarem do mesmo gameplay. Sendo que um seria o Homem-Aranha e o outro alguns dos personagens da história. A missão do herói é justamente impedir a invasão de simbiontes, orquestrada pelo vilão Mistério. Para isso os jogadores passam por diversos cenários. Missões atribuídas pela Shield. Assim eles conseguem desvendar e descobrir mais detalhes de como salvar o mundo. Spider-Man, Web of Shadows Ano 2008. Desenvolvedora: Chaba Games and Tree Hard. Griptone Games, Amaze Entertainment. Publisher: Activision. Plataformas: Microsoft Windows, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Wii, Xbox 360. Spider-Man, Web of Shadows trouxe uma nova visão para os jogos do Homem-Aranha. O título tem uma história principal, que é influenciada por decisões que os jogadores tomam ao longo do game. Basicamente, é possível escolher entre a versão boa do herói ou assumir o lado sombrio, influenciado pelo simbionte. A história também segue um estilo mais pesado do que nos jogos anteriores. O enredo mostra uma invasão de simbiontes liderados por Venom. Ao final da história, se os jogadores optarem pelo caminho bom, então eles derrotam o vilão e livram a cidade dos simbiontes. Mas se o caminho optado for pelo mal, então Spider-Man derrota a Venom e assume o simbionte como um novo líder. Com média de um jogo por ano na década, a imagem do herói começou a ficar desgastada, principalmente porque muitos jogos não foram bem avaliados pelo público e também pela crítica. Porém, na década seguinte, os jogos do Homem-Aranha tomaram um rumo diferente. Estava acontecendo a popularização dos smartphones. Dessa forma, vários jogos do Homem-Aranha começaram a ir para dispositivos móveis. Nos consoles, o público começou a se tornar muito exigente. E como os filmes da Marvel faziam muito sucesso, mesmo sem o Homem-Aranha... Cada vez se vinham mais jogos mobile do herói. Enquanto no console ele se tornou menos protagonista. E essa montanha russa talvez tenha feito o teioso renascer nos consoles. Pois a menor quantidade de jogos proporcionou ter uma maior qualidade nos enredos. E também na preparação da gameplay. Você tá ligado né? Menor a quantidade, maior a qualidade. Spider-Man Toxic City, ano 2009. Desenvolvedora Gameloft. Publisher. Marvel Comics plataforma mobile o primeiro jogo dedicado ao mobile da franquia Spider-Man resgatou o estilo side-scrolling o game conta com 13 missões em quatro cenários bônus em uma jogabilidade de pancadaria desenfreada a história é ambientada no universo de Ultimate Spider-Man e traz vilões conhecidos como Shocker Rino e Duende Verde. A temática do game toca no assunto de como os destinos do herói e do Duende Verde estarão sempre entrelaçados. Spider-Man: Shattered Dimensions. Ano 2010. Desenvolvedora: Binox Krypton Games. Publisher: Activision. Plataformas: Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360. Microsoft Windows o multiverso de Spider-Man chegou aos games em 2010 com Shattered Dimensions. Pela primeira vez, um dos jogos abordaria os vários tipos de herói que compartilham universos diferentes. Possibilidades únicas e habilidades próprias. No game, os jogadores acompanham quatro diferentes versões do herói. O espetacular Homem-Aranha, o Homem-Aranha Noir, o Homem-Aranha 2099 e o Ultimate Homem-Aranha. Em cada dimensão, os protagonistas tentam recuperar os pedaços da mesa da ordem e caos dos vilões como Duende Verde doutor Octopus e outros a fim de garantir o equilíbrio da balança do multiverso Spider-Man Age of Time ano 2011 desenvolvedora Binox Outer Ocean Interactive publisher Activision plataformas Nintendo 3DS Nintendo DS PlayStation 3 Wii Xbox 360 o jogo é uma sequência direta de Sherrod Dimensions mas não conta com a participação do Homem-Aranha no ar e do Ultimate Homem-Aranha a história protagoniza Peter Parker e Miguel Ohara o Homem-Aranha 2099 na missão de salvar as dimensões enquanto lutam com uma ameaça espacial o game conta com a participação do antivenom Dr. Octopus gata negra e um sistema de jogabilidade de ação e consequência em que ambas as dimensões são afetadas conforme a ação dos jogadores the amazing spider-man ano 2012 desenvolvedora Binox, other ocean interactive game loft mercenary technology publisher activision plataformas nintendo 3ds nintendo ds playstation 3 wii xbox 360 Android, iOS, Microsoft Windows, Mobile, Wii U, Windows Phone e PlayStation Vita. A Activision tentou repetir o sucesso de adaptar os filmes para os videogames: The Amazing Spider-Man trouxe o herói interpretado por Andrew Garfield a história funciona como um epílogo alternativo do filme em que o herói lida com diversos experimentos desenvolvidos pela Oscorp liderada por Alistair smite Gwen Stacy participa da história de forma ativa enquanto os jogadores precisam enfrentar os mais diversos inimigos mutantes criados pelo vírus da Mega corporação Ultimate Spider-Man Total Mayhem ano 2013 desenvolvedora Game Loft, Publisher Gameloft plataformas iOS e Android Ultimate Spider-Man Total Mayhem foge do herói de Peter Parker dessa vez o protagonista é Andrew shaking que precisa lidar com vários vilões já conhecidos pelos fãs Sandman Rhino Electro Duende Verde Venom Lagarto e Doutor Octopus esses são os principais vilões o jogo não tem nenhuma lógica na história porque o herói vai lidando com problemas Conforme eles surgem, derrotando os inimigos pela ordem que aparecem, afinal o jogo já faz jus ao nome. Caos Total. Spider-Man Unlimited. Ano 2013. Desenvolvedora Gameloft. Publisher Gameloft. Plataformas iOS, Android. Windows Phone, Spider-Man Unlimited, é a skin do herói para o jogo Subway Surfers, ou Temple Run. Os jogadores podem controlar várias versões de diferentes dimensões do herói, enquanto desviam de obstáculos na pista de corrida. O objetivo é derrotar o cesteto sinistro, que também possui versões alternativas. É um ótimo game para brincar e passar o tempo no celular, nada mais que The Amazing Spider-Man 2. Ano 2014. Desenvolvedoras: Binox, Game Loft, High Voltage Software. Publisher: Activision. Plataformas: Android, iOS, Microsoft Windows, Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4. Wii U, Xbox 360, Xbox One, ambientado no mesmo universo do filme, mas sem retratar especificamente o plot do longa, The Amazing Spider-Man 2 é a continuação do game lançado em 2012, e traz novamente o herói aracnídeo para os consoles. O Cabeça de Teia precisa enfrentar especificamente o rei do crime, e o serial killer, Cletus Cassidy, que possui um senso de justiça um pouco deturpado, digamos assim, funcionando como uma espécie de versão contrária do herói. O mundo aberto de Manhattan retornou com missões principais e secundárias espalhadas. Vários personagens conhecidos fazem parte da trama, como Gata Negra, Kraven, Venom e o Duende Verde. E aí chegamos a Marvel's Spider-Man, ano 2018, desenvolvedora Insomniac Games, publisher Sony Interactive Entertainment, plataformas PlayStation 4. O jogo mais recente do super-herói é uma criação original para os games. Pela primeira vez, o Senhor Negativo é apresentado como vilão principal do game, e o título apresentou um grande mundo para a exploração, com diversas atividades secundárias e participações de vilões como Shocker, Abutre, Rhino e Scorpion. O estilo de gameplay lembra as mecânicas da série Batman Arkham, mas traz uma das melhores sensações de web swing de toda a história, o título mostra como o Homem-Aranha precisa lidar com as questões de como salvar o mundo enquanto Peter Parker tinha que lidar com os boletos atrasados e conflitos pessoais, uma opinião pessoal é que eu gostei bastante do game, e o jogo te incentiva a fazer missões secundárias exatamente pelo seu celular e pela comunicação com o rádio da polícia que informa os crimes que estão na região. Marvel's Spider-Man, Miles Morales, ano 2020, desenvolvedora Insoniac Games, publisher Sony Interactive Entertainment plataformas Playstation 5 o próximo game do herói terá pela primeira vez o protagonismo a cargo de Miles Morales a aventura acontecerá meses após os acontecimentos do jogo de Playstation 4 e terá um aranha com habilidades especiais com o poder de invisibilidade e ondas de choque enquanto Peter tenta afastar as pessoas queridas da sua vida misteriosa Miles trará amigos para ajudá-lo na luta para salvar a cidade de Nova York, apesar do homem Aranha de Miles Morales ser muito carismático, quem é fã de Peter Parker pode ficar tranquilo, porque aparentemente nada vai acontecer com ele, mas o game foi feito para dar chance a Miles Morales brilhar. O motivo principal do Homem-Aranha fazer sucesso é que o Homem-Aranha é uma pessoa comum, como eu ou você, que tem problemas financeiros, problemas pessoais, que tem estabilidade zero no emprego e que lida com vilões que não querem destruir o mundo, e sim o lugar onde ele vive. A sua vizinhança e algo que a gente deve destacar também é que o homem-aranha no início ele era muito jovem um adolescente na escola que ganha todos esses superpoderes isso fez com que o público que lesse as histórias se identificasse ainda mais e mesmo hoje com o peter parker mais crescido o público jovem ainda tem o seu representante Miles Morales. Miles Morales que resgata toda a essência do Homem-Aranha no seu início. Tanto que ele era de um universo alternativo que foi trazido para o cânone. Isso é fantástico, porque no universo de Miles Morales antigamente não existia Peter Parker. E hoje não. Hoje eles podem conviver. O melhor de dois mundos. Peter Parker e Miles Morales. Ou os nossos Homens-Aranha. Porque há muito tempo, Homem-Aranha não é só da Marvel. É um patrimônio de todos nós. Mas eu quero saber de você. Qual o seu jogo preferido do Homem-Aranha? Ele está nessa lista? Ele não está nessa lista? Me fala aí nos comentários. Eu tô muito curioso. E eu quero saber se você viu o vídeo até aqui. Então, se você viu o vídeo até aqui e quer ganhar um coraçãozinho, escreve aí. Cabeça de teia, fechou? Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram @vitorissui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo Você já ficou sabendo de um monte de coisa da minha vida Que recentemente minha cidade sofreu um terremoto Que eu tô sofrendo uns perrengues na minha vida pessoal Mas desses pra lá E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal então me segue lá, VitorIssui, no Instagram e no Twitter. E eu quero lembrar você que o roteiro desse vídeo foi feito pela equipe do Renato Cavaleira. O link do Twitter e do portfólio dele está na descrição. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Você tá doido, né? Jogo do Homem-Aranha em realidade virtual. Eu vou passar mal, já passo mal com FPS.